que você nos contasse, é, qual, primeiro, o, o seu nome, né? que é Bernardo, professor Bernardo Kipnis, Isso. qual foi o período que você foi gestor, professor, e contar um pouco de como era o SEAD nessa época em que você foi gestor. Né, qual que era o objetivo do SEAD, os projetos desenvolvidos, o que vocês tiveram de resultados, o que, como é que era o SEAD dessa época? Se você consegue resgatar aí da sua memória. Eu, eu vou tentar... <risos> é, é, então... Eu sou Bernardo Kippens, professor aqui da UNB. É, entrei na UNB em 87. Oh, quase com o SEAD, né? <risos> é, é, mas, na verdade, eu ocupei a, a direção do SEAD de 2003 a 2006. Hum. É, então, era um outro período né? já vão aí 18 anos. Então, eu vou tentar aqui resgatar um pouco como é que eu vi esse período e como é que eu vejo hoje, porque mudou muito, né? A tecnologia uhum. evoluiu, é e, e aí eu penso a proposta mesmo de um centro de educação à distância, ela tem que ser pensada, né? Na época, o que eu entendo, as universidades em geral tomaram essa direção de instituir centros. Poderiam ter nomes distintos, mas centros de educação à distância. Poderiam ser núcleos ou coisa... Mas a ideia é que institucionalmente você tivesse uma, um órgão que gerenciasse toda essa parte denominada a época de educação à distância. Na época, também, a ideia de educação aberta e à distância também era colocada. Né? Então, a ideia de um SEAD como um Centro de Educação Aberta e à Distância, mas acabou e o nome mesmo ficou Centro de Educação à Distância. Como é que eu vejo? A né? época, é, pelo estágio da tecnologia, ela acabou, essa parte de educação a distância, acabou sendo centralizada em algum órgão. né E aí, o sentido de você ter um centro né, dedicado a isso. Na minha época, é, quando eu peguei o que eu me lembro, é, eu tinha muita visão é, do SEAD, assim uma visão um pouco mais empreendedora, do uhum. SEAD se abrir externamente. Uhum. É, para seja para projetos sociais, seja para atender outros órgãos né uhum. é, do ponto de vista de promover cursos. E aí toda essa linha de produção de cursos, de módulos, plataforma de oferta né e até a certificação. Então tudo isso foi começando a se constituir dentro do CEAD né em, em vários setores, e à medida que foi expandindo esses projetos, a gente também foi expandindo a infraestrutura, né? a estrutura física. Então a gente iniciou, eu peguei na verdade a continuidade é, lá no... naquele módulo multiuso, onde vocês estão né? até hoje. Então era uma parte... A gente e... acabou de mudar lá para onde ah. era o Sebraspi. Você ah, tá CESP. Tá, tô, Aquele então... prédio do SESP foi reformado, acabou, acabou, de, acabou de... inaugurou na sexta-feira. Ah, então tá muito... Mas recente. a gente estava assim, no multiuso. Até ontem estava no multiuso. Esse... <risos> então, era lá mesmo, né? A gente também uh -huh. acabou utilizando. Só que a gente começou a expandir para outras, é, outras salas da UNB. Então, nós uhum. chegamos a ter sala lá na 915 Sul, né? onde havia salas aí, a gente entrou num acordo em função da expansão mesmo, a gente pegou vários projetos, né tinha assim uma, uma dinâmica de procura de demanda é, muito forte, também a, a captação de recursos era algo também importante, então eu posso dizer que foi voltado para fora, a gente não tinha muita atuação é, dentro, né? Mesmo porque a educação à distância estava mais localizada. Você não tinha nos departamentos, a não ser na faculdade de educação, que já tinha uma tradição, você não tinha. É, a, a ideia da educação à distância e a dinâmica instituída na, na, na universidade. Então, é, ter um centro que se ocupasse disso era interessante, né? Uhum. É... Foi a época também dos primeiros cursos da UAB, é, do, de cursos de graduação, né? Nós é, nos associamos ao curso é, da, da Educação Física, que concorreram é, a própria educação, a gente apoiou a Biologia, né? o curso de Biologia, o curso de Arte. Então, estava se formando um núcleo de cursos de graduação à distância, dentro do projeto UAB, né? na perspectiva da UAB, e aí o SEAD eu acho que teve um papel também importante, ele acabou servindo aí é, de suporte, é, principalmente a educação física, a biologia, a faculdade de educação já tinha a sua própria dinâmica. Então, esses são assim, os pontos que eu vejo daquele período. Agora Houve um período depois, logo depois eu já tinha saído do SEAD, houve um período de crise né? da universidade, né? com mudança de reitoria e toda uma reestruturação, principalmente terminando né? com essas formas de financiamento é, pouco, assim, pouco é, institucionalizadas. Né? Então, acabou também que essa linha, digamos, do SEAD como captador, acabou sendo reduzida. né? E nós tínhamos também funcionários que trabalhavam no SICAP, né? que eram remunerados, mas a gente trabalhava com pessoas terceirizadas é, e pagas exatamente com recursos captados. né? Então, para mim, essa, digamos, foi a linha daquela época. Agora, é, é isso que eu vejo que foi mudando. Naquele momento, a educação à distância não era algo muito absorvido pela universidade. Como a educação à distância, entende? É, as plataformas, né, seja o Moodle ou outras de LMS, elas estavam localizadas. Né? Então, a ideia de educação à distância era como se fosse outra coisa. Você uhum. tinha a universidade presencial, tradicional, e tinha aí uma linha de educação a distância, que a UAB tentou desenvolver com o é, um projeto de universidade aberta, envolvendo não só cursos de extensão, mas também cursos de graduação. Então, esse eu acho que foi um, é, um movimento maior. Mas eram cursos à parte, eram outros cursos, entende? Porque então, a universidade tradicional continuava a mesma. Então, aquela época, pelo menos, eu vejo... E o SEAD como algo paralelo, né? um fator importante para a educação à distância, mas pouco absorvido ou pouco capilarizado, digamos, em termos dos departamentos, dos cursos e tudo mais. A, a, a distinção era muito nítida né? do que, que é presencial e do que, que é à distância. De qualquer forma, as metodologias foram sendo desenvolvidas, né? É, é, e eu, aí eu, é, eu entendo que, com a evolução, esse papel centralizador né, de um centro ele vai perdendo força nesse uhum. objetivo. Ou seja, você já não precisa de algo da educação à distância como é, algo catalisador, assim, no sentido de centralizador. Porque uhum. hoje, e aí a pandemia seguramente é, é, reforçou e a tecnologia hoje já permite você descentraliza muito mais, ou seja, né, departamentos ou, ou institutos, você já consegue ter acesso né, a plataformas, a, a mesmo de abertas e você mesmo pode desenvolver projetos sem a necessidade de um centro é, digamos, algo centralizado para que isso aconteça. Não era, claro, essa coisa remota, ou seja, essas plataformas hoje, né, que nem a gente está aqui conversando, né? isso não existia né, na época. É, o foco era os LMS, né, ou plataformas tipo o Moodle, né, plataformas de aprendizagem. Esse era o assim, a questão tecnológica estava nisso, e toda a metodologia de aprendizado, mas com pouca a interação assíncrona, né? É, eventualmente chats ou coisa assim, mas você não tinha essa comunicação remota que nós temos hoje, e eu acho que isso faz muita diferença, porque de fato é questiona o próprio conceito de educação à distância, né? É, que, que distância que nós estamos nessa entrevista, entendeu? Você não tem a distância, embora fisicamente distante, mas está presencial, né? Você está em tempo real e as coisas estão acontecendo. Então, isso eu acho que muda bastante, e mudou bastante, e a outra possibilidade é do próprio professor assumir os recursos, de não, de você não precisar de, de um órgão que, eventualmente, pode até treinar, pode facilitar, mas, no fundo, o professor hoje tem mais autonomia para organizar, eventualmente, sua disciplina de maneira é, mais remota e à distância. O que nós hum. estamos vendo hoje é isso. Você combina o próprio Moodle, né? a plataforma Aprender, que você gerencia, e você faz os encontros remotos equivalentes aos encontros presenciais, né? Então isso não tinha, né? Não tinha a educação a distância era separada e o papel do centro era importante por conta disso para poder é, consolidar esse outro lado, né? É na medida em que vai evoluindo, então eu acho que o centro passa a ter um outro papel, deve ter um outro papel, né? Naquela época era isso, né? foi... É, agora, por que que foi importante, eu acho, não só nessa época, mas essa tradição aí, essa evolução de 30 anos, é muito, é muito tempo, né? e o centro se sustentou. É, então, tem uma, uma relevância e um papel exatamente de poder, é, digamos assim, dar sustentabilidade a essa ideia da educação à distância. Né? mesmo que ela mude com as tecnologias, mas você é, conseguiu, né? em 30 anos, e pelo menos metade da vida aí da, da universidade, você manteve é, essa perspectiva, que já vinha de antes, né? com, a, com as universidades abertas, ah, lembrando um pouco a época, você tinha a Unirede, né, você tinha as redes de... De, pública, no caso em que congregava as universidades públicas no que dizia a respeito à educação à distância e aí o SEAD eu acho que tinha um papel importante porque estava é, nessa, né, nesse contexto é, da época. Então eu, eu penso que é, é, ele cumpriu, né, digamos assim o um seu papel. O que eu é o que eu vejo, né? Já não sei se eu estou adiantando as outras perguntas do ponto de vista da evolução é, é isso, né? Você tem hoje um quadro diferente de universidade, é, embora a gente ainda não tenha claro, né? Porque teve esse período é, da da pandemia e de ensino remoto, estudo, aprendizado remoto. É, a gente não sabe bem né, essa volta do presencial, esse híbrido que, eventualmente, que eu acho que é por onde nós vamos caminhar, mas isso tomou conta da universidade como todo. Essa é, para mim, a grande diferença. O SEAD Sim. era parte, os cursos da OAB eram uma parte, a universidade era outra coisa, né, o presencial. Sim. E hoje não. E, e foi realmente a pandemia que agilizou eu acho que seria uma tendência a caminhar nessa direção e outras universidades é, já caminhavam né é, mas a uhum. pandemia só fez reforçar acelerar né acelerar e, e na verdade eu acho que vai continuar assim é, uhum. encontros presenciais são relevantes dependendo da disciplina né mais relevantes ainda mas não são exclusivos. Essa, para mim, é a grande mudança, de, digamos assim, é uma mudança cultural. E que o SEAD, agora, dentro da sua história, ele tem que se inserir. Né? É, do que ele já vem fazendo agora, né? e eu acho todo o suporte na plataforma Aprender, né? e, e, e esse suporte interno, mas numa perspectiva, é, em que o professor vai ser bem mais autônomo, né? O professor, ele, né, tendo a plataforma e tem aí, né, Teams ou, ou outras, é, você, né, sozinho, dominando, né? Você pode organizar sua disciplina, seus cursos, você pode, inclusive, produzir material também, né? Nós já temos recursos, porque essa era outra coisa. É, digamos assim, o, o processo de de oferta de um curso, desde né, a da da produção dos módulos, né, toda essa linha de montagem, né, que, que na minha época era muito forte, era muito forte. Né, e, e eu tive que estruturar Sim. o centro, por isso que ele acabou se expandindo, porque você tem a equipe de produção, e que vocês devem ter também é, é, esse desenho. Né? Então, isso continua importante, mas é aquilo, né? O professor ganha no, no, ele ganha mais autonomia, inclusive, se ele né, fizer os cursos, os treinamentos, ele ganha autonomia para produzir a sua disciplina do jeito que ele quer, ofertar do jeito que ele quer. Então, o papel aí do SEAD é muito mais de apoio, mas ele perde essa centralidade é, né, que, poder, que tinha naquela época é, do, da, em relação à educação à distância. Professor, deixa eu te fazer duas curiosidades. É, o Moodle, você estava você em 2003, o Moodle ele, ele começou a ser implantado na NB em 2004. Foi isso? É, é eu entrei já... Foi, no C, na, foi pelo SEAD, não? Oi? Oi? Foi pelo SEAD, não? Foi uma ação C, que, tá. que envolvia... Você, aí que está, você tinha gente da engenharia que trabalhava... Ela taiu, não era? Ataiu, exatamente. Ataíl. Tanto é que o Ataiu foi diretor do SEAD mais adiante. Né? Ele foi. chegou a ser diretor do SEAD. Sim, eu acho, eu acho um... que ele foi o. Não, ele não foi o próximo, não. Ele foi em 2008. É, mas foi em seguida, aí de quando eu saí. Uhum. É... Foi, em 2008. Aí ele entrou, exatamente. Teve e o, o Matias, depois o Silvio, é, o Matil, é e o Matias ficou pouco tempo, né? Pouco tempo, o Silvio também. Pouco e aí tempo. o Ataíl assumiu e assumiu. É, então, era isso, ele já vinha com a questão do Moodle, lá desenvolvido, uhum. lá na engenharia, ele acabou se tornando especialista em Moodle e, e difundiu na universidade. Sim que a ideia era é, ter o Moodle como tem hoje o Aprender, né? E, e esse foi o nome que acabaram dando no Moodle da UNB. E na, gente... naquela, época, naquela época, professor, os cursos que eram desenvolvidos no CEAGE, eles não utilizavam o Moodle, eles utilizavam o Impesso? Não, como aí é nós que era? começamos, nós tentamos uma aproximação, mas nós começamos a utilizar o Moodle, só que o Moodle é o seguinte, cada um baixa o Moodle, a gente tinha uma equipe de tecnologia e tínhamos a nossa versão do Moodle, que não necessariamente era a versão da universidade, entende? Por quê? Porque precisava atender esses projetos externos, né? Esse, uhum. Essa demanda externa. Então, acaba que a gente acabou, tinha uma equipe de TI e acabamos desenvolvendo. E aí nós começamos a tentamos conversar e tal, com o ataí e tudo, fizemos reuniões mas era uma questão de que é, ele estava muito voltado internamente, né, para as disciplinas e tudo mais, que cumpria o seu papel e a gente precisava, sim. né, de ter um Moodle ali para os projetos, né? A gente sim, captava sim, vários projetos. Então. Quando eu entrei em, de, Quando de, eu entrei em 2015 lá no SEAD, já era, ainda era assim. A gente, a gente Inclusive, para cada projeto, a gente criava um Moodle para cada projeto. Era, né? Pois é. Ainda é. era dessa, dessa fase, era o final dessa fase aí, mas ainda era assim. Exatamente, porque essa é a facilidade, né? É uma plataforma aberta e você uhum. baixa e você desenvolve. Então, uhum. era difícil, assim, querer centralizar essa questão. Então nesse lá né, na engenharia e o Ataíl tinha essa né, era também o professor da matemática que estava junto é, uhum. com ele é, é, então tudo bem né você a gente uhum. conversava e tudo mas eram dinâmicas é, diferente. diferentes diferente professor outra, outra pergunta rápida é, você foi de 2003 a 2006 a professora Fátima Guerra ela ficou até 96 você lembra quem veio nesse interstício antes de você? Eu não consegui achar esse era, dado, era só para... Era da tecnologia, agora como era o nome dele? Era um professor lá do, é, do, do curso de graduação da, da licenciatura né? em, em, em computação. Era, era de lá. Na verdade, eu, eu não substituí lembro. ele. Eu não estou me lembrando, é o nome dele. Mas. Se você se lembrar depois, manda para mim. Posso ver. porque essa é a, linha, a gente está procurando. Ficou essa lacuna aqui de 96 a 2003. É, agora não sei se ele pegou tanto tempo assim. Uhum. É, a é, gente procura, é, vai ter que... É, é, a Fátima foi diretora também? A Fátima foi um ano, foi de 96 a 2006. Ou 95 a 96. 95 a 95 96. É. O, Faz tempo, o, né? Na verdade, o SEAT foi criado com o Cristóvão, não é isso? É, ele foi criado lá em 89. Pois é. Era o Cristóvão o reitor na época, se não me engano. Eu tenho é, essa linha é, do é, tempo aqui, professor. É, ah, mas ele eu não vou criar... agora quem foi. E, e, e até teve um papel na, Constitui na Constituinte, sabe? Uhum. É, ele andou tendo um papel... É, é... Eu tenho que ver, tem outra professora, que eu me esqueci o nome agora, da FE, que inclusive fez um livro, publicou... Eu até fui entrevistado também, eu vou te passar o nome dela. É, é... Tá. Ela é da FE mesmo. E ela fez um resgate também, é, e, e acho que publicou um livro. Sobre a história aí da educação à distância e pegou essa parte do SEAD, porque eu me lembro que eu fui também entrevistado. Uhum. É, Ó, é, a coordenadoria de educação à distância foi em 79, depois em 89 ele vira centro. Exatamente. <risos> e aí Bom, teve, teve ah. esse, essa direção. É, é, quando eu, eu entrei, eu dei essa outra dinâmica, né? De que o SEAD fosse para fora, é, numa visão mais empreendedora, como centro captador, e, ao mesmo tempo, é, apoiando aí, mas apoiou mais os projetos da UAB, né? que feito eu falei, eles corriam meio que paralelos, né? A, a, a, é, e essa questão também da educação à distância a nível nacional, do, do MEC e tudo, é, esse projeto sempre, ele caminhou, mas nunca isso se... Não sei como está hoje, mas nunca se internalizou efetivamente. Eu sei porque na faculdade de educação também tem o, o curso de pedagogia da, da UAB, mas ele entra como um projeto e é muito instável, porque tem recurso, não tem recurso, é, mas de fato a universidade não encampou eu vejo uhum. no sentido institucional, entende? É, hoje, é. hoje ele, ele voltou para o né? ele foi, ele foi para o Deg, ficou lá muito tempo, e hoje voltou para o SEAD, mas ele, ele tem sim essas, essas questões aí que você está apontando, apesar de haver um movimento, um esforço de várias pessoas da é. institucionalização, mas isso de fato nunca ocorreu, é eu... uma discussão enorme sobre isso. É. É. E agora eu acho que vai <risos> reposicionar essa discussão, porque... Essa questão né, da própria educação à distância, com ensino remoto, com isso tudo, é, eu uhum. acho que reposiciona, é outra, é outra uhum. realidade. E, Professor, e... aproveito. Diga, diga. Desculpa te de cortar, aproveitando que você já disse várias coisas, vamos tentar vamos tentar direcionar para essa pergunta que já foi, em parte, respondida, só para você sistematizar ela. Como você vê o CEAD hoje, o papel do CEAD na UNB? Hoje, tá. no contexto, que a gente tem hoje, né? Tá, então... É... Feito, eu falei, ele tinha um papel centralizador da educação à distância no sentido né, de, de manter viva a educação a distância e com seus projetos. Hoje, o próprio conceito de educação a distância, eu acho que muda, né? Ele está uhum. mudando. Você pode ter cursos totalmente à distância, né? E dentro da metodologia, é, mas efetivamente você agora vai ter um ensino híbrido, né? Onde o que a gente está chamando a distância com esses, é, com o ensino remoto, né? Com essas é, web conferências é, em tempo real, né? Que podem se constituir em aulas, né? É, eu penso que isso redireciona. E você continuar tendo um centro de educação à distância, ele tem que estar tá muito mais sintonizado com essa capilarização, vamos dizer assim, com essa descentralização é, do próprio processo ensino-aprendizagem. É, o que, que eu quero dizer com isso? Eventualmente, é, o SEAD pode captar projetos é, que envolvam agora ensino remoto, cursos e tudo mais, é, é, e aí ele se responsabiliza pelo projeto. Eu vou te dar um exemplo. É, eu estou coordenando um projeto junto à Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Eu venho envolvido com esse projeto desde 2009, certo? E o que, que ele era? Era, é? O que, que ele é? É um projeto de formação para os agentes que atuam no sistema de garantia de direitos lá da criança e do adolescente. Aí você tem curso de extensão, curso de especialização, estamos oferecendo até vagas no mestrado em educação. O que eu quero dizer é que esse projeto ele foi se desenvolvendo, criou sua própria plataforma, criou seu próprio Moodle é por ele mesmo, entende? sem uma interconexão direta com o SEAD. E, no entanto, é um projeto à distância. O que eu quero dizer é que de, é, você tem muito mais hoje é, possibilidades fora de um centro que uhum. acabam também viabilizando é, é, cursos à distância, entende? Então, aí vem essa pergunta agora, qual é o papel do SEAD nesse quadro? Nesse quadro. E aí eu vejo que é relevante o expertise que tem e no apoio que pode, que pode dar. Feito, eu falei, é, se o SEAD capta um projeto, não, eu acho que não é essa a tônica, digamos, mas digamos que tem um projeto para o NB com essa configuração que o SEAD pode assumir e dar conta de ofertar curso, feito o que eu estou fazendo. Entende? Uhum. Só que eu posso fazer se tem recurso, eu tenho que ter uma unidade que me dá um, um respaldo, mas é, ele pode caminhar por si só. Professores vão poder dar suas aulas também com mais autonomia. Então, eu, eu, eu vejo o centro aí como um possível articulador é, de vários projetos né? e, eventualmente, o suporte para os cursos de graduação, né, como vem dando, né, com aprender e tudo mais, isso aí pode ser, mas é, é, ele tem que encontrar aí um, um, um papel para ele é, que já não é mais tão central. É isso que eu quero dizer, é, é, embora seja um centro de educação à distância, você tem educação à distância em vários... Né? vários uhum. departamentos várias outras é, então, por exemplo, se vale a pena ter o aprender centralizado né, no SEAD como responsável, ok, eu acho que isso é um papel, mas o que eu vejo é que ele né, continua, teve um papel importante, mas agora junto com outros, entende? que também uhum. podem é, efetuar cursos à distância, e, enfim pode ter projetos uma questão que eu vejo mas esse é porque a minha é minha inclinação era de captar projetos entende de, de ter projetos do SEAD. né eu sei que entrou com um problema né de, de, de recursos humanos né de, de por conta né de é, do Sicap e tudo mas no momento que você capta recurso é possível né você tocar projetos então eu vejo uma perspectiva mais empreendedora, digamos assim, é, para o SEAD, é, já que tem todo o expertise, já que tem todo né, o conhecimento, então eu acho que ele pode ser uma, uma referência. Mas depende muito, né? depende muito da, da inclinação, do que, que. O que eu quero o ponto principal é que hoje o SEAD é mais um. Em outro, com outras possibilidades. Ele era muito mais central 30 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu entrei, ele era bem mais central. Certo? Uhum. Mas hoje já não. Porque a própria tecnologia permite você diluir aí a educação a distância, o que for, é, por outras unidades acadêmicas que podem é, se estruturar não necessariamente é precisando do SEAD, é isso que eu quero dizer. Agora, uhum. ele é importante é porque ele tem história e tem um expertise, no fundo tem, entende? E que pode, de, de, de alguma forma, articular. Então, por exemplo, na FE tem o, o núcleo né, de tecnologia educacional, tem a cátedra. UNESCO de educação a distância, entende? Então você tem outros locos, né? Outros locais é que cuidam da educação a distância que tem e aí tem que ser uma conversa mesmo, tem que ser uma articulação e o SEAD ter o seu foco, né? Ter a sua a sua digamos missão é, definida, né? É, enfim, é pelo menos assim que eu eu não estou acompanhando agora exatamente o que, que o Seat está fazendo, é, mas é, é, você já tem aí um, uma história grande também na UNB, né? uma passagem, né? eu acredito que possa, é, uhum. possa ver, né? possa entender isso, enfim. Mas pelo menos essa é a minha visão. né? Uhum, se sua é. opinião, né? Eu, é opinião. eu vou só... É, eu, hoje o CEA, professor, só título de curiosidade mesmo, só para você é, te inteirar né, sobre o que está sendo feito, a gente teve essa, essa ruptura muito grande lá com os CICAPS em 2016, 15 16, foram 21 CICAPS desligados e a gente ficou com quatro servidores só. Então, é, foi, um, foi um baque, foi uma desestruturação, foi, é, todo aquele, todos esses setores montados, TI, produção, pedagogia, tudo isso foi desarticulado, porque não tinha gente para trabalhar. E aí foi um processo de rede, re, de agora o que, que a gente faz com a SEAD, né? Perdeu a, perdeu a condição de fazer o que ele fazia. E aí foi um processo veio para o seu Sérgio com o A3M, com, essa, com essa, a, a principal ideia do A3M era, era divulgar o que estava sendo feito em relação a novas metodologias, incentivar o uso de novas metodologias e tecnologia educacional. Então, foi, foi feito editais e a gente começou a trabalhar com esses editais, com eventos, sobre gamificação, sobre é, é, PBL, vários tipos de design thinking, vários tipos de, de, de metodologias que pudessem agregar a sala de aula e pudessem transformar essa sala de aula nessa perspectiva desse novo aluno, esse aluno que está na outra era, né? E aí, quando entrou a professora Letícia, ela veio com rotas de projeto de inovação universitária e ela trouxe muito essa perspectiva de formação de professores. Então, a gente começou a trazer vários tipos de formações, de oficinas, formações relacionadas ao uso do Moodle, ao uso de ferramentas educacionais. E aí, em seguida, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí a gente virou um grande, um grande suporte para a universidade, para apoiar o professor, então... Eu, é, muitos professores da universidade passaram nos cursos de, de formação, foi um número bem considerável sobre Moodle e sobre planejamento de aula online. Como a gente planejaria, como a gente utilizaria essas ferramentas online e oficinas sobre o, o Office 365 sobre o uso do Teams, sobre o uso do, do BBB, o né, um recurso para web... Então foi muito intenso nessa época, curso de vídeo, curso de podcast, que é o que a gente está fazendo hoje. Então foi um. Ele virou um centro, ele virou. Ele teve uma frente muito grande de mudo, de. de foi toda uma re, reorganização da infraestrutura do mudo para atender tudo isso. Atualização do mudo e de toda a infraestrutura, o suporte, né? Por trás do mudo. Atendimento para o professor para conseguir. É, qual que é a minha disciplina, Já é que eu acho ela, como é que eu crio disciplina, como é que eu insiro aluno, aquela, toda aquela, aquela questão toda, e formação de professor para uso das novas tecnologias. Então, o SEAD concentrou muito da sua ação nesses últimos anos, nesses dois últimos anos, nessas ações, sabe? De suporte ao mudo, infraestrutura e suporte ao uso do mundo, e essa parte de formação de professores e apoio ao professor para utilizar tudo isso. E teve, sim, projetos externos, paralelos, teve a gente desenvolver um ou dois projetos, Teve um projeto com o Ministério da Saúde, não, com a Cruz, e teve outro projeto com migrações, que eu acho que foi com a Faculdade de Direito, que é um, foi uma, uma pós-graduação. Então, assim, teve, teve dois projetos externos, mas assim, o grande mote foi realmente esse... que é o contrário de antes, né? A gente tinha um, um atendimento pequeno para dentro e um atendimento grande para fora. A gente passou por um atendimento gigantesco para dentro e um atendimento pequeno para fora. Não, eu acho e agora está que... nesse. Agora acalmou, agora né? Agora sim, deu uma. É, agora, olha bem, digamos que estão todos formados, treinados é, é, né, que nesse susto aí que a gente teve, sim. mas que aí o SEAD cumpriu um papel importante. Mas isso vai se equilibrar, né? Então já estão todos. É, eu acho que essa discussão é, de, de formação de professores, a discussão de metodologias, né, de ensino, de, de é, com as novas tecnologias, eu acho que isso está presente também. E, e mas é o que é feito falo. Ele é discutido também na faculdade de educação e eventualmente Sim. em outros setores. Mas a é passado esse momento é, é, e digamos que a cultura mudou e que os professores uhum. é, conseguiram aí no, mesmo que no susto conseguiram é, mudar né, a, roda a forma, girar né? é, é, do ensino. Então, nesse aspecto, foi bom, né? foi positivo para o pessoal se inteirar. Mas, passado isso, a grande pergunta é, bom, mudou o paradigma, mudou a forma de ensinar. E aí, como é que o SEAD, digamos, não tem que mais treinar, pode, eventualmente, dar um aqui e ali? Eu acho que a infraestrutura do Moodle é importante, digamos, se ele é o, o, o centro ali para gerenciar todo mundo da universidade, isso é um papel que continua, mas é o que, além né, do treinamento que foi importante, como é que ele se insere como uma unidade é, dentro de uma universidade que agora tem é, um, uma, um processo ensino-aprendizagem diferente. Né? É, é, é feito eu te falei. Antes se falava educação a distância e era como um projeto à parte. Agora você tem uma educação que não é caracterizada como a distância. Você tem uma educação aí com as novas, com as tecnologias e pode ser, né, com mudo, pode ser remoto, pode ser isso, pode, pode ter encontro presencial. Não importa, mas vai ser esse híbrido aí, vai ser esse conjunto então aí é que o, o SEAD vai ter que encontrar é, o seu papel, né? não mais uhum. de treinamento, mas ele, como uma vez absorvido isso, o que, que um centro né, desse, desse porte pode fazer? É, é, e aí é que eu vejo, eventualmente, a captação, é, o relacionamento externo de captação de projetos como algo, eu continuo vendo como algo interessante. Porque você nota, a sustentação era terceirizada no sicar entendeu? Quando você tira isso, você não tem servidor, você não tem quadro. O quadro era sustentado por uma situação né, que não era regularizada. Então, o que, que acontece? Você quer quadros agora para o SEAD, para quê? Né? E, e de que forma? Uma forma é captando, injetando recursos, né? Uma forma é captando recursos e, e aplicando, né? Claro, Entendi. você não tem aquela estabilidade porque só se botar servidor, é, né? Funcionário da universidade para trabalhar é, no, no SEAD, para dar esse... uhum. mas não, não funciona também, né? A, a competição e, e digamos assim as vagas elas não são tantas. Então, é, é, realmente é um momento aí, agora que eu vejo, de reflexão nesse novo quadro. Né? Ele se inseriu bem, pode ser nessas propostas de, de novas metodologias, né? é, de, de eventualmente de formação de professores, se esse for o rumo. Né? Agora, é, você diz, né? talvez um planejamento estratégico que, que enxerga o SEAD daqui a cinco anos, não muito não, mas daqui a uns cinco anos, também não fica dependente do diretor, né? do diretor que entra, entende? É, é, é, se você tem um planejamento, aquele que vem pode ter novas ideias, né? mas tem uma direção que deve ser perseguida, porque senão você deu a entender que entra um, um diretor que tem uma ideia que pode ser boa e que acaba... O, o SEAD acaba se, se acomodando nessa ideia. Aí vem outra diretora, tem outra ideia, e acaba dando essa direção. É, eventualmente, Isso me preocupava na época, qual é o planejamento estratégico que a gente pode ter para enxergar o SEAD daqui. Eu não boto muitos anos porque não adianta, né? é, a tecnologia muda e vem uma pandemia acaba com qualquer planejamento mas se você faz de cinco anos assim e, e tenta visualizar a visão de futuro aí eu acho que é capaz né de dar assim um... mas esse resgate de 30 anos é muito importante porque uhum. o bem ele subsistiu é. né com 30 anos não, eu entendi <risos> sim, sim ele, eu entendi o que você falou tem, tem sim essa, essa, essa, essa questão mas eu, é, enfim não vai ficar entrevistada eu aqui. <risos> Depois você mas a questão é assim, tem, tem, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma, um fio condutor ali, né? Assim, nas últimas gestões, quando o SEAD muda essa perspectiva, ele tem sim um fio condutor entre, entre os últimos gestores, mas cada um vai dando sim a sua tonalidade, é, né? A sua... É porque é. eu não, não estou inteirado e tudo mais, uhum. mas é, é bom estar tá, assim planejado, né? Como algo explícito. não super concorda. Né? É, entende que Muito legal. Uhum. É, acabou que pode sim você visualizar um fio conto, mas ter uma visão de futuro é, para que para os próximos anos. E eu acho que agora o quadro é outro. É por, por isso talvez agora seja o momento. O quadro é esse que agora você tem professores que mal ou bem, né? Acabaram se inserindo, dominam. E agora você vai ter esse híbrido aí que, eventualmente, vai levar a outros formatos, né? Mas... É pensar o pós-pandemia, né? É, é, é, e tem muito, a gente discute lá na Cátedra Unesco, né, com o professor Tel, ele acho que trabalha... Articulado Amiel. Com vocês, Amiel. ele trabalhou bastante tempo na, na, na, no curso de pedagogia, né? No, como coordenador. É, ele está, então, eu acho um... que ainda está como coordenador do curso, mas ele é coordenador Não está da... mais não, né? Não, ele é a professora da... agora. Etienne agora. Ah, então ele passou a bola. Uhum. É, é, é, o, o, ele está como coordenador da Cátedra Unesco de Educação à Distância. E uhum. isso é muito interessante, porque você tem aí outra institucionalidade aí, trabalhando com visão, então, essa articulação, essa conversa é importante para se... É isso que eu te falo, você pode ter isso em outros lugares, entende? A educação à distância e tudo mais em outros lugares. Então, é uma questão é, acho difícil centralizar, mas se você tem uma direção, um fio condutor que é esse, digamos, aceito e que pode continuar aí para os próximos cinco anos, cinco, sete anos, eu acho interessante. Uhum. Professor, como é que você enxerga o legado do CEAGES, esse, esse, o extrato desses 30 anos aí, como é que você... Olha só, é, é, ele acabou consolidando a, uhum. a visão de educação à distância dentro da instituição, e isso, né, de que você fala né, dessa readequação com a pandemia e tudo mais, é, isso também não surge do nada, né? ele surge de uma, de um, de uma experiência, né, que esses 30 anos acabam fazendo diferença. Então, eu, é, eu vejo esse legado, é importante e deve ser valorizado, e deve ser resgatado mesmo. Agora, uhum. ele tem que ser analisado no seu tempo, né? nessa linha do tempo que vocês estão fazendo, é, ele tem que ser analisado, porque são tempos diferentes. E, no entanto, o SEAD permaneceu. E uhum. mesmo diante da crise né, de, de, de recursos humanos né, que ele deixou de ter, ele continuou é, existindo, entende? Então, é, é, é, eu acho muito interessante. O que se tem hoje é, não é por acaso, né? é fruto, eu acho, dessa evolução e dessa, é, desse legado mesmo que o SEAD traz. O importante é entender o que, que foi em cada período para poder, então, projetar para o pro futuro. Mas uhum. eu acho que se não tivesse um SEAD, Seria bem bem diferente as coisas e esse enfrentamento do problema hoje, né? Uhum. Então, nesse sentido, foi um teste também, né? Eu acho que é, ele se manteve, ele não foi fechado, né? Apesar de crise e tudo, continuou. Então, é, é, sem é. dúvida, eu acho que tem que ser valorizado, tem que ser conhecido e tem que ser entendido, né? Na evolução que teve a própria educação à distância, a tecnologia, e agora, sem dúvida, essa situação de pandemia que acabou mudando não só a questão do seário, né, mudou tudo, todas as universidades. E eu ainda acho, assim só para... É, é, olha, só tem universidades públicas que não pararam o semestre, uhum. entende? Nós ainda levamos um tempinho aí para... Né? Tivemos que Engrenado. um semestre para fazer esse <risos> ajuste. Então, o que, que isso mostrou? Mostrou que estava precisando aí, né, enfrentar a situação, mas tem outras que já estavam, talvez, um pouco mais... É, é, talvez, se, o, se a, a parte de educação de educação estivesse jamais mais inserida né, na cultura da universidade, eu acho que ajudaria, mas por bem ou por mal, acabou se inserindo. Então, agora é, é continuar Uhum. Professor, como é que, a última pergunta, tá? Como é que você vê, como é que você já, você, já me, você já me sinalizou muito isso, só para a gente fechar mesmo, qual é a melhor forma na sua visão de o SEAD se tornar um centro de excelência, ainda, né, se, se, continuar sendo um centro e ganhar mais excelência, contribuindo para alavancar os processos de ensino aprendizagem na UNB e colaborando com a comunidade acadêmica? Como é que você vê? Qual a melhor forma de o CEA de se inserir nesse meio hoje? É por meio de projetos, como você colocou? É, o, a questão é recurso, né? Uhum. Se você não tem recurso, é, você vai trabalhar com uma equipe reduzida, seus objetivos vão ser mais reduzidos, né? Sim. A questão é de onde vem esses recursos. É, e eu falo, são recursos financeiros, mas recursos humanos, né? Porque hum. se você tiver um expertise né, bem posicionado, aí você consegue, de fato, dar essa, essa, esse apoio, tanto interno, mas principalmente captando projetos fora. Eu falo projetos de interesse público, uhum. entende? Sim. É, feito, eu te falei, eu acabei captando um projeto que tem tudo a ver com com o SEAD, mas é, uhum. foi por outras... Não está no SEAD. Uhum. Mas não, tá, não está no SEAD, entende? Uhum. É, então, isso pode acontecer. Agora, se se tiver um pouco essa visão de sustentabilidade futura, né, de, de, de parcerias né, com projetos e tudo mais, eu acho que aí é, é, a ideia de centro de excelência, eu acho que ela se consolida. Né? porque fica muito vulnerável, né? Você não tem uma equipe realmente que que gera esse expertise e para você ter isso aí precisa de alguma forma precisa ter recursos, seja internos da universidade ou seja captando recursos externos e, e consolidando, né? É, é, a, a equipe agora é, é, eu vejo que tem futuro, né? eu acho que deve ter aí, é, deve continuar, mas é numa visão aí que, é, que permita né? fazer o que tem que fazer, porque o expertise hoje para mim está nesse domínio de novas, não é só tecnologias, mas novas metodologias de ensino, né? É, é, e o SEAD pode ser um protagonista nisso também, mas feito eu falei. Faculdade de Educação se interessa também para discutir isso, né? Só que ali você tem grupos, pode ter um grupo de pesquisa né? é, que se preocupa com isso. É, o SEAD poderia ser um centro, e também aí é aquele negócio ser mais acadêmico também, eventualmente, como né? desenvolvendo pesquisas, projetos, mas aí precisa de, é, de recurso, né? Então. Vai depender do, do horizonte aí que se quer atingir. Mas, é, é, é, ou se associar né, em parcerias, em projetos né, de pesquisa e tudo mais. Mas, enfim, é, eu acho que é dentro dessa linha mesmo que vocês Entendo. estão. <risos> é, é, é. Mas o desafio hoje é esse. Eu acho que é nessa nova cultura de ensino-aprendizagem, do SEAD se posicionar e o que, que ele faz avançar, seja é, avançando conhecimento, né? produzindo conhecimento, <risos> seja é, é, aplicando novas metodologias, né? e podendo ser... Por exemplo, é, nessa coisa de formação de professores, vale a pena entrar no sentido de que uma parceria com a Secretaria de Educação, né, do, do DF ou com outros municípios. Quando eu falo externo, não é só... São é, é, municípios, né, estados e tudo mais, em que é, é, essa questão da formação de professores e a questão né, de, de, das novas metodologias passa a ser importante também. Até que ponto o SEAD também... É, é, não seria né, um, um canal nessa perspectiva, mas é isso que eu te falo, Num planejamento é possível ver a direção. <risos>